Fala galera, beleza? Eu sou o Roberto e estou mais uma vez aqui no canal, destruindo a ejaculação precoce. Vim te passar 4 passos para você conseguir controlar a ejaculação. Mas antes de te passar essas dicas, preciso que você dê um like e se inscreva no canal para que esse vídeo alcance o um maior número de homens possíveis. Para que eles, assim como você, acabe de vez com essa maldita ejaculação precoce. Então, vamos às dicas de hoje: 4 Passos como não gozar rápido e fazer uma mulher gozar. Veja isso hoje mesmo: como retardar a ejaculação e demorar mais para gozar. A pressão psicológica precipita a ejaculação. Reduza um pouco a sua ansiedade, seguindo um dos seguintes passos. Primeiro passo. Esqueça o clímax. A relação sexual deve ser vista como um todo, um momento agradável, para relaxar e ter prazer com a pessoa que está com você, não como uma forma de alcançar o orgasmo. Fale abertamente com sua parceira sobre isso para que se sinta menos pressionado. Segundo passo. Pense em algo que não seja sexual. Concentre-se em algo desinteressante. Pense em mesmo um jogo de futebol, por exemplo, e medite sobre isso por 5 ou 10 segundos para controlar a sua excitação. Depois, pode voltar novamente a sua atenção para a sua parceira. Terceiro passo. Faça sexo até quase gozar, preferencialmente em posições mais desconfortáveis. Quando estiver perto do orgasmo, interrompa imediatamente todos os estímulos durante cerca de 20 segundos, e reinicie a atividade. Você também pode treinar isso durante a masturbação. Depois, repita este procedimento até que se sinta pronto para ejacular. Quarto passo. Tenha relações sexuais normalmente até sentir que vá gozar. Quando estiver chegando lá, interrompa imediatamente todas as formas de estimulação, e com o auxílio dos seus polegar e indicador, aperte suavemente a glândula do pênis, por cima e por baixo. Se quiser, pode pedir para que a sua namorada faça isso para você. Depois de alguns segundos, volte aos movimentos normais. Repita o processo até se sentir pronto para alcançar o orgasmo. No geral, a dica mais importante é, respire, olhe ao redor, preste atenção no momento e veja o sexo como uma troca. Depois, é só relaxar e gozar. E essas foram as dicas de hoje.